MS CAP, títulos de capitalização, saiu para Três Lagoas. Ô oh, inveja que eu fiquei do Adelvan, Aldervan, Aldervan. Ganhou, seu Ricardinho, um carro. Ei, não, ele dividiu, mas ganhou, ganhou dividindo, mas ganhou. Já pensou? Que coisa boa. E a nossa Mari Verdão foi lá conversar com ele. Você pegou a receita para ganhar no MS Cap? Sim, já relei, já tinha tudo, meu filho. o meu. Vamos saber do Aldervan como foi aí ganhar do título de capitalização do MS Cap?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 MS CAP, tá saindo para Três Lagoas. Saiu aí a metade do carro, mas tem o giro da sorte também, que sempre tá premiando Três Lagoas. Domingo, tem sorteio, hein? Então, aí perto da sua casa, certeza, mercearia, conveniência, a quitanda do seu Zé, ou a padaria da dona Maria farmácia, todos eles estão aí com o adesivinho do MSCAP, vendendo aí os títulos de capitalização. Então, bora comprar. Eu compro. Eu continuo insistindo. Tenho fé que a minha hora vai chegar também. Títulos de capitalização MSCAP, o sorteio domingo com transmissão ao vivo aqui na sua TVC HD. Até domingo e boa sorte.